Tá aqui a recepção, a biblioteca, que mais? Brinquedoteca, olha aí que bacana. Então os pais podem vir aqui com as crianças né? e claro, ficar com elas, acompanhar, porque a biblioteca não é um internato, né? não vai fazer esse trabalho, é, mas está aí um espaço para as crianças virem conhecer. E atenção, jovens, né, e adolescentes, a coleção da biblioteca nesse nível de leitura, para leitura é muito bacana. Olha, tem a saga Crepúsculo, tem tem vários livros ali da é, dessa coleção a mediadora. O que mais? Coleção da Nath. Diário de um Banana, isso aqui é excelente para adolescentes. Pais, tragam seus filhos. É Apresente-os à biblioteca. É Gibteca Gibiteca aí para as crianças aprendendo a leitura. E para adulto também. Eu, por exemplo, adoro o gibi. A gente tem um projeto aqui que é Gira-Gibi. Se você trazer sua revistinha, você pode trocar com as nossas. Hum, legal. Giras de bis. Então traga os seus revistinhos e troca a biblioteca. O que mais nós temos aqui? e é a de cara para Ok, então vamos ver aqui um pouquinho de perto. A é infantil. Olha aí, dezenas de livros que podem ser emprestados, inclusive, né? levados para casa, certo, amigo? Com certeza. Okay. aí ó, uma série de, de de revistas da DC olha que interessante aí muita muita coisa boa aqui nessa biblioteca viu que a parte continua aí a parte infantil para cá infanto juvenil né é mais juvenil tá aí inclusive uma parte de didáticos e dezenas de literaturas aí ó, para os jovens meninos e meninas bacana a gente a biblioteca está bem situada que está coladinha no centro né mas está fora daquele movimento grande ali da, da região central né que, que as lojas gritando é, ônibus, toda hora, então é um ambiente também bem mais tranquilo aí que pode ser utilizado. Vamos ver mais alguma coisa, Rodrigo? Vamos ver o processamento técnico. Ok. Uma sala de computador de desativada. Olha o painel montado. Reciclado, né? Uma vila. Bacana. A sala de computadores está parada, né? No momento. Essa é a progressão da cidade. é progressão da cidade Então, um pouco de histórico aí de Divinópolis, a progressão da cidade. como então, sempre começa com uma fazenda, a gente já viu um loteamento lá no fundo. A cidade já está crescendo Quem montou esses quadros? Muito bom, hein? A história de Vinópolis é, rua Goiás. Goiás É essa casa. Olha aí Muito legal, viu? Ok, é isso aí. Aqui é a parte do processamento é da biblioteca. A gente recebe quase mil livros por semana de está tá sendo processado. Ok. Está até sem espaço né, para colocar os materiais. Aqui a mesa de trabalho. Ok. Aqui pelas cinco bibliotecas. Né? Ok serviço aqui no falta. É, se você quiser doar um tempo seu também para ajudar a biblioteca, estamos aceitando, né, Rodrigo? É, com certeza. Hoje <risos> a gente trabalha com revistas, jornais, parte de recorte de jornais com assuntos históricos e atuais, onde eu vejo acervo de 16 mil revistas, sendo as tradicionais, veja, isso é, época. Bacana. Então aqui, setor a parte onde a gente tem aí todas essas revistas. As revistas ficam ali em caixa, você pede auxílio aos funcionários aqui. As mais recentes com os postos aqui no mostruário e esse arquivo é a hemeroteca, recortes né? é de livros, jornais, revistas separados aí por assunto. Rodrigo, como é que eu faço para pesquisar um material desse? Como é que funciona? Aqui? Você vem cá, solicita ajuda dos funcionários, o funcionário pega o material para você, se caso você tirar cópia, o funcionário separa para você e você deixa um documento de identificação para poder estar tá levando o material para Chorocá. Bacana. Ok. É isso, então? É, a gente tem um acervo de jornais da cidade em Todo o Todo o acervo cidade de, de novos, né? Ah, tem sim. Bacana, hein? Vamos ver de perto hein, lá então algumas, algumas revistas aí aqui estão as revistas ó organizadas por nome e ano nas caixas box a gente vê a dimensão do assilo coleção histórica aqui na biblioteca de Divinópolis desde 74 Jesus que material bacana hein para pesquisa e histórico não só da cidade mas né, como do Brasil e mundo né já que é um jornal aqui ó mais aí do revista revista isto é A coleção aqui também antiga Aqui, outros jornais da cidade, olha aí, Diário do Oeste Bacana Beleza, é ok Literatura. Então, essa é a parte que o pessoal pega mais vida, é a parte de literatura. Ok. Essa é a nossa parte de literatura. Então, aqui o setor de literatura. O gigantesco também. Você sabe o volume que tem essa área? 20, 30 mil livros, 30 mil livros. 30 mil. então aqui você pode ir lá escolher alguns livrinhos sentar aqui fazer uma leitura inicial e aí você fala, é esse mesmo que eu vou levar é só descer lá no setor de empréstimo bacana é isso aí, Rodrigo. Então, essa é a Biblioteca Taliba Lago aqui em Divinópolis. Recomendo, venha e visite. Quer deixar alguma palavra aí para o pessoal do canal, Rodrigo? Ah, eu acho que, assim, pelo que foi mostrado no vídeo, a Biblioteca é um espaço aberto a todo mundo. Uma biblioteca grande, vamos ver se será bem atendido aqui. Então, conto que presente a todos, quem quiser vir conhecer. A gente estamos aí à disposição para atender da melhor forma possível. Valeu, obrigado Rodrigo, tudo de bom pra você, Falou. tá, sucesso aí, eu espero que evolua melhor ainda agora com o de Viver, que as coisas fiquem melhores, melhor. tá então, bom? Até mais. Até mais.